E o Garupa? É uma gíria lá do, do gaúcho? Garupa. Por que Garupa? Porque Garupa, tchê. que Garupa, tchê. É, mas o curioso é que é e não é, né? Porque Garupa é um, é um nome fácil em todo o Brasil. Onde tu vai, tu sabe que tu sobe na Garupa, vem na Garupa. Né? Foi até o ponto a história, foi um primo meu, que eu tava com o projeto todo pronto e eu pedi pra ele uma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 mas só que Garupa lembra tudo, lembra a moto Acabou que o pessoal do marketing gostou Acabou que nós também lá nos identificamos E hoje está aí, graças a Deus é um sucesso Quero ser motorista do Garupa Vale a pena eu alugar um carro no locadora Para ser motorista do Garupa? Vale, do Garupa vale Aí a gente vai entrar numa polêmica muito bacana. Vale a pena eu alugar um carro numa locadora para ser motorista do garupa? Vale. Do garupa vale. Mas na Uber e na 99, não vale a pena alugar o carro. Você vai ser mais escravizado ainda do que você já é hoje colocando o seu carro. Mas eu acho que a gente precisa falar isso, principalmente nós que trabalhamos aqui no nosso país.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 Então, a tua pergunta é excelente. Eu poderia fazer aqui o, o bonitinho, politicamente correto, Uber e 99 não vale a pena. Prestem muita atenção. Façam os cálculos agora com a tarifa local em que nós da nossa empresa brasileira aplicamos. Aí sim, você faz os cálculos, só o sócio operador te ajuda a fazer os cálculos ainda. Aí você vai entender aí vale a pena você gastar o seu tempo, a sua energia, né? Porque trânsito, trânsito Gente, trânsito mato, ser pai de família, esses motoristas que estão hoje, esses milhares de motoristas que estão hoje pelo Brasil pedindo, implorando que essas duas empresas melhorem esses valores, não é, é, não, é, não é brincadeira, não, isso é sério. E eu respeito muito eles. A nossa empresa respeita muito esse cidadão. Por quê? Porque um cidadão como eu, você nós estamos aqui para movimentar a nossa economia, o nosso país. Agora, essas duas, esses dois business não são